Maravilha, Manuela, você já tem cara de bailarina, de boneca de porcelana, aí me aparece com essa lindeza segurando esse guarda-chuva, não dou conta, abri um sorrisão aqui pra você, querida, obrigada, bom trabalho, a gente fala mais daqui a pouquinho, pra ficar no rumo da notícia, que é a especialidade da Manuela, embora ela pareça uma boneca russa. É...